Fala galera, estou aqui na cozinha novamente. Cara, você viu os vídeos passados? Eu mostrando aí o nosso cooktop top da, da Miller, né? Só que hoje nós vamos fazer a instalação dele. Que aí ainda está aqui nosso, com o nosso fogãozinho aqui antigo, né? E a mulher, o mozinho, resolveu instalar ele aqui em cima dessa bancada. Então agora vou ter que desocupar esse, esse aqui. E a gente vai ter que dar uma rebaixada, porque tá está bem alto, tá vendo? Olha a distância aqui, ó. Ele está bem alto e vai ter que rebaixar para ficar mais ou menos na mesma altura aqui do, do fogão. E nós vamos fazer o um corte da tampa aqui também. Então, galera, deixa eu tirar né, todos esses produtos daqui, né? Desocupar aqui a bancada e mostrar para vocês a instalação do nosso cop top. O vídeo é a instalação. E se não se estiver gostando do vídeo, não esqueça daquele like. Se não for inscrito e estiver chegando no canal aqui agora, se inscreva aí para ajudar. Comentário, ajude demais na divulgação da gente aqui. Like, comentários, quem puder compartilhar, compartilha o nosso vídeo. E depois da montagem, quando a gente vai usando ele aqui no dia a dia, fazendo o almoço, nós vamos mostrar as funções do fogão, né? Em cima dos comentários do vídeo, aí que já tem aqui, né? a gente abriu na caixa, e do vídeo de hoje. Nós vamos fazer o próximo vídeo, em cima desses comentários que a galera vai, vai mandando aí pra gente. Aí galera, já desocupamos aqui o armário. Inclusive a Matt tem um vídeo dele que foi a gente mesmo aqui que montamos a partir de, de peças aí usadas, reciclamos um guarda-roupa, fizemos esse armário. E agora vamos ter que modificar tudo de novo para poder instalar o nosso top aqui nessa bancada, hein? Vamos fazer uma reconfiguração aqui. Então, bora lá, bora segundo vídeo. aí galera tá aqui ó a boca feita aqui quase que deu um erro tá porque trabalho manual com essas máquinas aqui tem que ter muito cuidado já deixar até um alerta aqui no vídeo ela deu um ela deu um pulo para trás mas não vai danificar muito não que ainda vai ficar debaixo do vidro aqui na deu a montagem vocês vão ver mas por pouco viu deu um medinho aqui de mexer a galera que trabalha aí com esse tipo de equipamento sabe que é bem perigoso ela só deu uma voltinha aqui mas não, foi nada demais, não. E agora vou, é, O próximo passo é levar lá Montar né Na cozinha E praticamente já tá pronto É só fixar ela lá de novo no armarinho E colocar o calcetó aqui dentro já tá montadinho Beleza? Não esqueça aquele like né, Dá o um joinha aí pra gente Muitos comentários aí galera E compartilha o vídeo se possível e se inscreva no canal Então bora fazer a segunda etapa Que é montar essa, a bancadinha lá no armário Aí galera Depois de todo esse trabalhão que vocês viram tá aqui ó já a bancadinha completa ó, o nosso Amarinho e a tampa já colocou aqui no lugar ó, o buraco ficou aqui perfeito essas borrachinhas aqui ó ele veio junto né com o cooktop ele é fácil de instalação é só para não deixar o vidro ficar correndo casa essa esse buraquinho ficou um pouco maior ele é super fácil Vou colocar aqui só para vocês verem coloca aqui ó puxou E pronto, tá vendo? É alto paulante, ó. Assim, ó. Eu dou vou colocar no quarto redor ali. Eu já vou trazer o copo colocar aqui sim, cima pra ver como que ficou, se ficou legal mesmo, aqui na bancada. E vocês vão avaliar aí com o joinha. Aí galera, ó, a hora é agora, ó. Tcharam! Olha como ficou, gente. top hein Deixa eu pegar a cama para mostrar para vocês aqui de pé. Deixa aqui a cama aqui do suporte e mostrar para vocês aqui de pé. Aí, galera, ó, como que ficou? Eu ainda nem terminei a instalação, hein? Só colocando aqui de teste. Já ficou a bancada e nesse intermédio ali, ó, já viu que tava caindo ali a tomadinha. Eu já consertei também. Olha aqui por baixo, galera Ó, a saída do gás ali, ó Ficou perfeito, tá vendo? A altura E dá mais ou menos aqui 7 a 8 centímetros aqui, ó Tá vendo? Todo de inox aqui, ó A especificação A ligação do gás é ali A ligação da tomada vem aqui, ó Eu vou terminar aqui de fechar O vídeo quase acabando Nós estamos quase concluindo aqui Ficou show, hein? Depois vamos arrumar de novo aqui nossa nossa armário de cozinha. E ó, top top. Já volto com ele completinho aqui já, hein? Aí, galera, ó. Terminamos a montagem, ó. Já limpamos aqui a cozinha e olha que top, gente. Olha que lindo que ficou o nosso forno ali, ó. Dá para pegar vou mostrar para vocês aqui, ó. Ai, Mi, aqui. Miller, ó. E o nosso Ai. cooktop da da Miri. show de bola combinando tudo pretinho olha como ficou aqui o nossa o nossa mais que a gente mesmo que fez fizemos aqui ó top com a geladeira aqui do lado ficou tipo quase planejado aqui ó com a nossa pia então galera o vídeo de hoje foi isso aqui né o nosso fogãozinho lindo aqui o, o nosso cocky top diferenciado nossa cozinha agora ficou até mais espaçosa, deu uma sensação de, de maior meu bem? É verdade, que tava tava incomodando porque a geladeira na verdade era ali, no cantinho, né? Aí, como nós fizemos esse armário ele é muito espaçoso, jogamos pra cá. Aí jogamos pra lá de novo, agora ficou bom. É dá a sensação que a nossa cozinha, mas que ficou diferente, ficou. ficou. Isso Gente, eu amei. É aqui. Gente, esse cooktop ele, to, ele não toma espaço, sabe por quê? O fogão ele toma espaço, o coquetop já não toma. Você coloca em qualquer lugar, faz a bancadinha, entendeu? É, o, o, o espaço que era é o fogão todo para baixo, nós temos o nosso é, aqui, né? É, tiramos o fogão e ficou esse espaço. Ficou tá vendo? Ó, foi um show de bola, bem show bem espaçoso, de bola, muito espaçoso. Então é isso aí, galera. Não vou ficar por aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continua dando seus likes entendeu, dando uma força pra gente é que a gente precisa muito, né, pra continuar dando vídeo, pra fazer assim, um vídeo pra vocês muitos comentários, sim. né, pra ajudar a ajuda, é. ajuda demais vocês também Vocês vocês gostaram, sim, sim. vocês falam o que vocês não gostaram o vocês falam também, né, que a gente responde com carinho, e, e depois nós vamos fazer o vídeo, né cozinhando, já deixa a receita aí pra gente fazer aqui e nós vamos fazer o vídeo, já se cozinhando fazer é o almoço aqui, você então é isso aí galera, é por enquanto, bem tchau pra vocês, tchau gente, esperamos vocês no próximo vídeo, fui!